popular, habilidosa e estratégica e navegar nos mares é uma ruiva muito bela também. Esta é a Nami, em sua infância Nami teve um passado trágico, que a incomodou. É uma órfã de guerra do reino de Oikot e foi encontrada ainda bebê, foi resgatada por Belmeri. Nami cresceu com Belmeri e Logico, sua irmã também apelidada popularmente de gata ladra, muito inteligente por sua vez. Desde sua infância furtava livros de navegação com o sonho de elaborar um mapa de navegação mundial. Foi repreendida por sua mãe Bel Mer por roubar livro. As três eram extremamente próximas. e Belmeri costumava cultivar tangerinas, preferência fora do comum por tangerinas. Nega ansiosa, começa a roubar ainda a criança. Move-se do desejo de possuir muito dinheiro e tesouro. Mesmo que para isto seja capaz de usar das mais diversas táticas, até conseguir o que quer. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.